Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa blusinha aqui para torcer para o Brasil. Olha que gracinha que ela ficou. Este tecido aqui é uma liganete que vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Essa blusinha aqui é super simples de fazer e dá tempo ainda de você fazer para vender, hein? Então Corre aqui para o canal que tem o um molde do 36 ao 56 para você aprender a fazer essa blusa. E agora para vocês, tal mãe, tal filha. Com a participação especial da Pepita, usando a roupinha com o mesmo tecido. E eu, eu estou ganhando muitos beijos. Usando aqui o mesmo tecido que eu usei para fazer a minha blusa, tá? Tal mãe, tal filha. Se você quiser aprender a fazer essa blusa que é muito simples e ficou uma gracinha, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Então, bora fazer uma blusa aí pra gente torcer pro Brasil, super rapidinho e facinho de fazer. E este tecido aqui é show de bola, literalmente, né, meninas? Bom, eu vou colocar aqui o molde, vou cortar duas vezes aqui a minha... essa parte aqui, já vou tirar frente e costas, Tá? Não tem segredo, super rápido, eu nem vou ficar falando muito pra gente fazer rapidinho esse vídeo, tá? Então, corta duas vezes na dobra do tecido, tira frente e costas. Então, pessoal, já cortamos aqui, já vamos colocar aqui, olha, frente com costas, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui pelas laterais, tá? Vamos pegar as mangas, a gente cortou na dobra do tecido, né? Aí, você abre ela, coloca assim, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai fechar as laterais da manga, certinho? Fechou a manga e fechou a blusa, vai encaixar a cava aqui, olha, e costurar também, lado direito do tecido com lado direito do tecido, e já vai colocar aí as mangas na blusa. É super simples de, colocar, de fazer essa blusa, pessoal, e rapidinho. Eu vou costurar tudo na overlock, se você não tiver overlock, vai na sua máquina reta, coloca aquela agulha de cabeça dourada que eu já falei aqui pra vocês, tá? Tá? Não tem segredo, vai no ponto zigue-zague e costura. Eu já tenho um vídeo ensinando vocês costurarem malha até na mão aqui. Então, não tem desculpa aí pra quem não tem overlock, ok? Então, agora eu vou pro overlock e vocês vêm comigo. Agora, pessoal, a gente vai colocar aqui a parte superior, o acabamento. Este tecido, você não precisa nem fazer barra. Então, se na parte de baixo você quiser deixar sem a barra, você pode. Eu fiz o mesmo processo que eu vou fazer aqui em cima, que é como se colocasse um punho. Tanto aqui na barra, quanto nas mangas, eu fiz esse processo. Mas, como eu disse, este tecido, você não precisa nem fazer acabamento, porque ele não desfia, tá? Tá? Então, você vai pegar a fita métrica e vai medir aqui, olha, na sua blusa, o tamanho total aqui do seu decote. O tamanho que der, você vai cortar uma tira reta no seu tecido e vai fechar ela. Eu já fiz isso, olha, passei uma costurinha pra fechar. Aí, essa costura aqui, eu vou colocar no meio das costas e vou encaixar aqui, olha. Então, eu coloco aqui no meio das minhas costas e alfineto aí em toda a volta aí do decote... Este acabamento, e aí a gente passa uma costura. Meninas, é muito simples, muito rápido, e já temos blusa aí pra torcer para o Brasil, né? Então, agora, a gente vai pra overlock novamente, fazer essa parte aqui do acabamento, Ok? Aqui, pessoal, o resultado final da nossa blusa, mega rápido de fazer. Pessoal, dá pra fazer para vender, e esse tecido tá super barato lá na Rosa Tecidos e Aviamentos, então dá tempo ainda de fazer para vender, hein? Já fiz, já vou postar pra vocês, pra vocês conseguirem fazer aí, dá pra vender, super baratinho, vocês ganham dinheiro ainda, hein? Porque esse tecido tá barato, e olha que lindo que ficou, ficou uma gracinha o resultado da blusa, né? O molde dela vai estar disponível no meu site, do 36 a 56,